Que bacana. Nossa, gente do céu. Essa eu quero ir, hein? Me convida, por favor. Fala, galera minimalista, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai ver três casas do Airbnb com estilo de decoração minimalista. Tá? São casas brasileiras e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com a família toda e bora pro vídeo. Então é isso, vocês estão vendo agora a minha webcam, essa é a imagem da minha webcam do computador, ela vai ficar no cantinho aqui, e a tela do meu computador, onde eu vou mostrar as casas que foram selecionadas, nesse caso, selecionadas pela minha esposa, então eu não conheço, e vocês vão ver as minhas reações com relação a isso. Então eu preciso dar um recado para vocês, antes de mais nada, todos os arquitetos, todas as pessoas que mexem com decoração, que entendem de decoração, vocês têm muito mais autoridade do que eu para falar sobre isso. Porém, esse é um vídeo simplesmente de entretenimento. Então se você tem pitacos para dar <risos> bons ou ruins, o campo de comentários está aí. Então se eu falei alguma besteira, pode colocar aí nos comentários. E se eu falei alguma coisa legal também, comenta também, tá bom? Então bora lá, vamos ver como que são as casas minimalistas do Airbnb, tá? Foram selecionadas três, pelo que eu estou vendo aqui. Casa minimalista de design para fotos. Então essa casa é de Butantã, São Paulo, então sempre vou falar o local, tá? A gente pode verificar aqui pelo mapinha, fica no centro de São Paulo. Fica em um condomínio arborizado, barulho de natureza e pássaros. Pode vir de Uber, táxi, muito fácil, tá bom. A anfitriã é a Mônica e vamos lá, vamos primeiro ver as descrições para a gente comentar sobre a casa, né? E vocês comentem o que vocês acharam, se vocês ficariam numa casa assim. Então, já tô vendo aqui que o preço é alto tá pessoal então não é uma casa qualquer vamos ver o que que a Mônica tá falando da casa dela casa ampla com móveis diferenciados jardim de inverno, arquitetura contemporânea muito bem conservada iluminada e arejada com muitos cantos e lugares e móveis de design para tirarem fotos incríveis e workshop para criação no meio de um jardim natural incrível sem pernoite então se é sempre noite não pode dormir nessa casa tá é uma casa estúdio o que seria uma casa estúdio uma casa para você tirar fotos profissionais você pode levar um fotógrafo e tudo mais. E aqui também ela deixou a opção de workshop. Então você pode fazer um workshop com a sua empresa aí nesse local. Já vi que é bonita, né? Uma casa basicamente envidraçada, com bastante vidro. A área envidraçada para mim é muito importante por causa da luz natural. Acho bem bacana. É... Mas é um gosto pessoal, tá? O que é legal aqui que eu estou vendo na primeira foto já. Isso aqui eu. Eu creio que seja a sala. E ali o fundo seria uma área de lazer, né? Acho que é isso. Um jardim, né? Vamos constar como um jardim. Então, nós temos aqui móveis. com Uma pegada mais rústica, né? Feitos de, de madeira natural. Então, tem isso aqui. Eu acho, acredito que seja um sofá. E esse, essa mesa de centro aqui, também, feita com... É, esses troncos de árvore eu achei bem legal. Vamos para as próximas fotos. Ah, aqui os, os, o detalhe, a mesinha e o sofá, né? Aqui a gente já tem uma vista da sala, que eu achei bem bonita, inclusive. Daria belas fotos mesmo. Parte de decoração, se a gente for olhar por uh, espaços livres e tudo mais, ela não é uma casa tão minimalista nesse sentido. Agora sim, em cores sim cores brancas, móveis modernos, né, é, tem essa mescla de rústico com moderno, achei bem legal, é, mas como é uma casa instagramável, o que é uma casa instagramável? É uma casa feita para você tirar fotos para redes sociais, né, a gente costuma falar casa instagramável, então por isso ela é ela é feita para ser compacta, né, para não precisar ser um lugar tão grande, e ela tem muitos locais de decoração para as fotos ficarem sempre diferenciadas, isso aqui eu creio que seja um fotos de fora aqui a gente pode ver ó, cozinha com design diferenciado eu acho que ela tá se referindo a essa cozinha externa aqui né com móveis rústicos pelo que eu tô vendo também detalhe para essa escada que bem bacana hein uma escada de, de degraus com madeira fixada na parede isso aqui é muito bonito acho muito legal é perigoso né mas para fotos fica legal e ainda tem esse detalhe aqui de LED no fundo gostei bastante aqui eles estão dando exemplo de fotos para saio fotográfico, né? Aqui nós temos um, acredito eu que seja um lavabo. Bem bonito, por sinal, cimento queimado. Essa madeira na pia. Muito bonito. Tem um, um urso e um. <risos> um coelho aqui. E aí tem modelos tirando foto para campanhas de quem tem loja e quer fazer campanha de roupa, fica bem legal. Aqui eu ac ac acredito que quem ficou na casa, né? Pablo Vittar ficou na casa. A Preta Gil ficou na casa, então tem fotos deles na casa, então isso aí já traz uma credibilidade. Coleção Festa com direito ao gato de modelo. <risos> Gostei do gatinho. Andressa Suíta também ficou aqui. Então um monte de famoso, né? Uma casa de famosos. Como a gente viu, não é um valor barato, né? para ficar aqui. Mas se a Mônica quiser me convidar, tá? Vou com prazer. E aí, ela colocou outra foto da sala aqui, descendo a escada, vista a entrada. Então, a gente pode ver que é uma casa bem chique, bem bonita, tá? Ah, e aqui, como ela disse no outro... Na descrição, ela disse que também poderia ser feitos workshops. Então, a gente tá vendo aí mesa com o pessoal que... Quer fazer uma reunião com o estúdio. Então, isso aqui são fotos que eu tô vendo agora, tá, pessoal? Então, por isso vocês estão vendo que eu também não sei do que se trata. Tô vendo junto com vocês para ter a reação mesmo de falar se eu gostei ou não. Aqui é a área de lazer, né? A gente tá vendo que tem muitos cômodos aqui, muitas partes da casa com iluminação, que eu acho muito importante porque dá essa sensação diferenciada pro local, né? Para as fotos, fica muito bonita. A iluminação conta muito, né? Quem trabalha com vídeo e fotos sabe muito bem disso. E eu achei que. Tem essa pegada rústica, né? Você pode ver isso aqui. É uma luminária de LED. Vocês podem ver que tem um LED aqui. E é rústica, é bem bonito. Achei bem interessante. Aqui é a parte do jardim de fora. Então, tem essa mescla de madeira com cimento. Acho que ficou moderno. Apesar de ser, serem rústicos o, o, alguns objetos, ainda traz uma modernidade por essa mescla que é feita, né? Então tem móveis rústicos, mesclando com paredes brancas, linhas retas, móveis, com os, móveis mais modernos. Então fica essa mescla legal. Outro lavabo aqui e eu acho que é isso. A gente está vendo mais fotos repetidas do local. Ah, que legal. Sessão de fotos na banheira. Quem gosta de fotos no banheiro ficariam lindas as fotos aqui, mesmo porque temos uma banheira de época aqui coisa mais linda, mesclando com uma pia que eu julgo ser uma pia moderna, porque aquelas pias quadradas e tudo mais, as torneiras com esse design muito bonito na parede, as escolhas foram muito boas nesse sentido. E aí essa foto aqui eu acho que representa bem essa casa, que é essa sala com esse jardim maravilhoso, né? E aqui um quarto que eu creio que é só para fotos também, né? Não pode ficar hospedado. Aqui legal, eu já vi aqui que tem é, uma mesa, uma bancada aqui colocada na parede, que dá esse ar de minimalismo também, ser limpa, né? Não tem muitos móveis, muitos objetos, apesar de aqui usar alguma coisa de decoração. Que na minha opinião, aqui na janela tem um, um adesivo feio. <risos> é pra gente tá pra ver tudo, né? Já que é pra ver tudo, vamos ver tudo. O link vai estar tá na descrição pra vocês verem a, mais a fundo essa casa, tá? Gostei da casa, achei bem bacana. Eu daria nota 10. Então, Mônica... Parabéns pela casa. Vamos para a próxima casa aí. E agora a gente vai ver a segunda casa que foi selecionada aqui. Deixa eu fechar a primeira. Então, mora lá. Essa é a casa ecológica e design em Ca... Catuçaba, A cidade de e no estado de São Paulo. A propriedade faz parte de uma antiga plantação de café. Já tá avisando aqui, ó. se você for, vá com 4x4. Então, já pode ver que o local é de difícil acesso, né? Especialmente quando chove muito. Então tem que ficar esperto com isso aí. Uh, é uma cabana, pelo que eu tô vendo aqui, né? Cabine, cabana, por Ken e Thierry. Thierry é isso? Eles são os anfitriões. Podem me convidar também, viu? Não acharei ruim, porque eu gosto bastante dessas casas. E aqui é o preço por noite. Então vamos lá, vamos ver o que, que o Ken e o Thierry falam sobre a casa deles. A nossa cabine ecológica é compacta, 45 metros quadrados e é muito confortável. Perfeito para um casal que queira se conectar com a natureza. A casa é sustável, eu creio que seja sustentável. Com sistema de energia solar, só 220. O sistema não é poderoso o suficiente para secadores de cabelo ou torradeiras. Água quente, fogão duas bocas a gás e frigobar. A propriedade possui 5 hectares e tem uma floresta com trilhas que conduzem a uma lagoa privada. Então já foi avisado aqui que por ser um sistema solar de energia própria não pode usar muita coisa que consome muita energia porque o sistema não aguenta, tá? E vamos lá ver. As fotos estão maravilhosas. Deixa eu ver aqui como que estão separadas as fotos. Essa aqui é a entrada, o lounge. Eu acredito que eu já vi um vídeo dessa casa, hein? Se eu não me engano, eu vi... No canal do Luffy, mas eu... Bom, não sei. E essa visão aqui é uma visão muito minimalista, adorei. Você pode ver que os móveis, eles mesclam com a parede, com o teto da cabine, formando tudo só uma unidade. E aí você vê que a cozinha destacada pelo inox dá esse charme todo pro local. Caramba, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E aqui nós temos uma luminária. Olha a foto à noite, que coisa maravilhosa. E aqui o detalhe que eu falei para vocês, o inox utilizado aqui na bancada, também na roda-banca. Eu não sei como é que o pessoal costuma dizer sobre isso. Eu conheço como roda-banca, que é essa parte de trás da pia né aqui o quarto caramba lindíssimo também também tem essa pegada minimalista só o necessário tá decoração bem focada só na textura né que é feita pe pelas madeiras aqui que eu acho que deu um destaque especial para o negócio e aqui atrás eu tô vendo que me parece um banheiro né é um chuveiro e é todo de vidro maravilhoso lindíssimo mesmo parabéns aí o pessoal que fez essa casa que meu Deus e aí ah, isso aqui tem um toque especial, né? Você dorme com uma vista maravilhosa para as montanhas aí. Acho que é te... um quadro encostado aqui. Não sei se é um espelho ou se é um quadro também bonito. Também seguindo a parte de decoração minimalista, a gente vê muito esses móveis apoiados, né? Principalmente em decoração escandinava também. Mais fotos do quarto. E aí o banheiro. Olha que lindíssimo esse móvel dentro do banheiro. Comunicam com o piso, que é esse piso branco, esse móvel branco. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Aqui eu creio que deve ser a parte do banheiro que não seja o chuveiro, né? Parte de lavabo e... E tudo mais, deve ser separado Isso aqui, que eu tô vendo que tem uma porta Aqui, eu tô vendo uma dobradiça Então provavelmente é um banheirinho, né? A gente olhar essas duas fotos aqui Que também, lindíssimo, também seguindo essa estética minimalista E olha essa foto aqui Que coisa maravilhosa, vocês já me ganharam Por essa foto, nota 10 Aqui a parte acho, Acredito que seja a parte de trás da cabine Você pode ver que é tem essa pegada Minimalista, não tem telhado é Aquela coisa oculta e utiliza essas ripinhas de madeira, coisa mais linda. Aqui a cabine de longe, que linda. O preto, né? Não foi escolhido por acaso, acredito que para dar esse destaque no meio ao verde da natureza. Que fica muito bonito. E o amarelo lá, o interior, né? De madeira, também dá esse aconchego, né? Traz esse aconchego. Essa parte de fora, tá? A gente pode ver que tem uh, uma pegada... De deck, né? Eu, eu acredito que seja um... A gente poderia chamar isso aqui de deck, apesar de não ser tão suspenso nem próximo a um rio. Eu acredito que chame esse deck. Me corrijam se eu estiver errado. Aqui a vista da casa. Isso aqui eu creio que é para mostrar como é vista por dentro, porque ela tem essas ripas. Muito legal. Tem, traz privacidade também, né? Aqui a gente pode ver que eles estão falando aqui sobre persianas elétricas. Então... Se você estiver incomodado e quiser mais privacidade, você pode fechar. Tem um fechamento próprio. Que solução maravilhosa também. Aqui mais da a vista. Aqui é outra parte da casa, né? Uma parte é o quarto e do outro lado é aqui a parte da entrada. Tem uma rede e um, um hallzinho para você sentar ali. Essa casa é nota 10. Assim, em termos de decoração minimalista, em termos de visual, em termos de paisagem, tudo nota 10. Além de tudo, ela traz essa modernidade, essas linhas, né? Sempre retas. Tem essa parte da natureza se interligando com, com o ambiente. Achei fantástico. Aí parece que tem um anexo aqui separado. Que bacana. Nossa, gente do céu. Essa eu quero ir, hein? Me convida, por favor. Aí tem um lago próximo. Também tem um deck baseado no mesmo, mesmo estilo de decoração. Muito bem explicada. Nota 20 para não falar 10, hein? Perfeito, maravilhoso. Quero um dia conhecer. Vamos para a próxima casa, então. E... A próxima casa que a gente vai ver é a Altar, uma casa flutuante próxima a São Paulo. Fica em Joanópolis. Fica em uma fazenda chamada Pedra Alta. O anfitrião é o Rodrigo e vamos ver o que ele fala aqui da casa. Ela é uma, uma experiência de casa flutuante que parte de um princípio. Usar de tecnologia para você se desconectar do celular e comungar consigo mesmo, com quem ama e a, com a natureza à sua volta. Minimalista. De se conectar com o ambiente, com quem você ama. Se desligar um pouco do celular. Legal. A embarcação possui sistema de energia solar. Tratamento próprio de, de resíduos. E é construída com madeira de reflorestamento para reduzir o impacto na natureza. Então, é uma casa ecológica. Ah, vendo essa primeira foto aqui, eu já, vi, já vejo que é maravilhosa também, mesmo estilo da cabana anterior, tá? Tem essa parte envidraçada, eu já posso ver que aqui tem um, um quarto. A primeira casa flutuante e ecológica de São Paulo. Nos leva a água, às águas da represa do Jaguari, ao pé da Mantiqueira. Vocês podem ver que a cabana tá aqui bem no, no, no centro da, desse lago. E aqui tem um deck, uma espécie de deck. As fotos aqui também ficariam maravilhosas. E aí parece que tem uma churrasqueira ali. Tem um ombrelone, umas cadeiras. Escadinha para você descer, nadar, voltar, né? E olha que lindíssima decoração, né? Vocês podem ver aí também. Imita aquela mesma madeira da outra. Eu não sei do que que é essas paredes aqui, se também é de madeira, alguma coisa assim. Mas o visual também é moderno, tá? Uh, com essa estrutura sem puxadores, então dá esse ar minimalista, né? Para os armários. Uma cor mais escura para é, dar um destaque nessa decoração toda mais clara. Gostei bastante. Aí vocês podem ver a lareira também. Acredito eu que seja o mesmo design, talvez a mesma produção que fez essa cabana, né? Mesma empresa. Porque é muito parecida, né? Não em termos de interior, mas de uh, matéria-prima e, e layout. Por fora, né? Externo. Aqui o banheiro, né? Sistema de saneamento integrado com respeito ao ambiente, ao meio ambiente. Então tem um espelhão aqui, nós temos aquele contraste do branco com preto, que eu gosto muito. Aqui em casa a gente tem feito algumas coisas assim. Torneiras em preto, né? Com cubas em branco. Acho que dá esse ar minimalista também, tá? Traz uma modernidade muito. carrega uma modernidade muito legal. Aqui o quarto. Então a gente pode ver que aparentemente não tem guarda-roupa né olhando aqui então uma espécie de prateleira para você colocar suas roupas lógico não vai ficar muito tempo então você deixa a mala ali ventilador acredito que não tem ar-condicionado no local desse devido ao sistema de, de energia mas posso estar enganado aqui um espelho encostado na parede também como eu disse antes que carrega esse ar de decoração minimalista as roupas de cama também sem muita textura né para para dar mais ênfase ao é que tá em volta do local, né? Que é essa paisagem maravilhosa. E olha que visão. Fotos maravilhosas. O pessoal andando de, de barquinho, a cavalo. E aí o local, como um todo, é bonito, né? O importante é isso, né? Você tem experiência não só do local onde você vai dormir, mas ao redor dele, né? Isso aí é muito importante. Um bote, né? Aqui um deck, né? Com a visão para a cabana. E esse barquinho aqui, eles estão dizendo aqui que eles ficam à disposição. Dos hóspedes para ir voltar. Então bacana um serviço aí que é incluso. Aqui a decoração que vocês podem ver da cozinha. Né? Aqui a mensagem que o Rodrigo deu aqui. ó. Além de se desconectar e descobrir o prazer de fazer coisas com as próprias mãos. Incentivamos você a levar os ingredientes que mais ama. Já que nossa cozinha é bem equipada. Então eles já deixam à disposição algumas coisas. E basicamente o que você vai fazer. é trazer seus temperos, suas comidas para fazer aí. Aí a churrasqueirinha. Uh, esse design mais com linhas mais retas, trazendo essa modernidade para os móveis as cadeiras. Dá esse clima é, moderno em um local que é conectado com a natureza. Então essa combinação fica muito, muito bonita. Pode virar um cinema ao ar livre, olha que chique. Muito legal a ideia, mais fotos do banheiro, chuveiro. Inclusive eles estão falando aqui que a, o local é monitorado e tudo mais. Tem o um estacionamento para você deixar seu carro. Muito bacana, ideia sensacional. Para você se reconectar consigo mesmo ou com a pessoa que está ao seu lado. E esquecer um pouco das suas preocupações de fora, né? Muito bacana também. Nota 10. Essas três casas selecionadas aí, especialmente para esse vídeo. Assim, não tem nem o que falar. Se fosse para dizer qual foi minha favorita, a segunda, que é aquela nas montanhas. E em segundo lugar, essa daqui. E em terceiro lugar, a primeira casa que a gente viu. Que é só uma casa para tirar fotos, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um teste, um vídeo teste para a gente ver esse novo formato. Se vocês gostarem, eu vou trazer mais, mais casas, mais locais. Talvez a gente traga vídeos. Se você tem uma sugestão de alguma coisa que você queira que eu faça, um react, manda aqui para mim nos comentários, me manda no direct lá no Instagram, no arroba seja.minimalista. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Um forte abraço e até o próximo vídeo.